Olá meus amigos e minhas amigas Veja bem, aqui eu fui no mercado Comprei um abacate muito grande Um abacate manteiga Então eu pedi para minha esposa Pegar o caroço de abacate E pôr num vasinho Ela colocou certinho aqui, ó nasceu esse, pezinho, nasceu esse pezinho aqui, ó De um abacate só Nasceu dois olhos aqui embaixo ó, Dois e aqui tá tendo mais um O que, é que eu tô fazendo? Eu vou pegar esse abacate menor aqui, ó e eu vou torcer aqui, ó. Eu quero que eles cresçam assim, ó. Torcido um no outro. Então eu vou passar por aqui, ó. É, é, é, é um é um jeito que eu quero. Ó. Que eles cresçam assim, ó. Torcido um no outro, ó. Então eu estou pondo aqui, torcido aqui, ó. Para que eles cresçam assim. Aqui do jeito que... Se eu quiser que eles brotem mais, mais um pouco, é só eu cortar aqui o olho. Se eu cortar esse olho aqui, ele vai brotar bastante galho aqui, ó. Não sei se seria bom eu fazer isso agora, deixar ele crescer um pouquinho mais, mas senão ele cresce muito. Mas vai ser é um pé de abacate muito lindo, viu? Abacate e manteiga. Dava mais de meio quilo esse abacate, quase um quilo, muito grande mesmo. Eu não tenho espaço para plantar aqui um pé de abacate. Mas eu vou pôr num um vaso maior. Quem sabe Deus prepara um terreno maior para mim aí, porque meu espaço aqui é pequeno, gente. Já não tem mais onde plantar nada tá uma planta sufocando a outra aqui nasceu um pé de mamão e eu deixei aí mas tem um pé de palmeira então a gente não tem muito espaço tem aqui um pé de limão pra cá eu tenho um galinheiro aqui eu tenho uns pés de, de aqui de me fala de salsinha tem aqui esse pé de couve aqui aqui com é um pé de chuchu muito grande que eu coloquei aqui para nascer eu estou nesse pé de chuchu então, minha esposa falou que ela não gosta muito de chuchu amarelinho, não. Ela gosta de um chuchu bem escuro. Ele é verdinho, igual esse aqui, ó. Ele é, dá um pouquinho menor, ele é pequenininho. O chuchu é bem mais gostoso do que esse aqui, segundo ela. Aqui eu tenho aqui, tem aqui um pé de limão também, ó. tá muito carregado. Aqui, ó. Vamos ver aqui os frutos e pequenininho, ó. Aqui, vamos ver, vamos ver se nós conseguimos ver. Florou muito, ó. Então tem bastante limãozinho. Ó. Era para ter carregado mais, mas caiu muito muita coisinha. Ó. Mas temos aí muito muito para cá. Aí, olha, ó. Ó, aqui eu falei aqui, ó florando. Aqui tem temos mais florzinha aqui, ó. temos mais florzinha aqui. Esse aqui é um pé de montaiti. Ele carregou muito. Olha, chegou caiu um ali no chão. Ó. Tá no final da carga. Mas tem um ali no chão, deixa eu pegar ali O tamanho daquele limão lá, olha só aqui ó. Vamos aqui ó. Ele carregou muito aqui ó. Esse aqui foi que caiu, a gente não viu E aqui, ó. Aqui tem um aqui ó. Caiu aqui, está amarelando aqui, aqui eu ponho na água para as galinhas Muito bom Olha o tamanho desse limão aqui ó. Olha só aqui olha, ó. Limão muito graúdo mesmo Dá para encher com a rapamada da mão olha. Limão muito bom, ele cai eles rolam no telhado que lá lá para cima eu não posso pegar lá em cima às vezes é um pouco difícil de pegar aí ó temos uns menorzinho ali novinho e eles caem aí eles rolam e eu pego aqui ó limãozão aqui eu eu divido nas, nas duas águas das, das, das galinhas e assim a gente vai aqui temos um pé de amora gigante não, não tem muito doce não, essa amora não, mas ela é gigante mesmo. Aqui eu comprei, então eu, também tô, eu tenho que tirar daqui que está sufocada. Eu tenho que... Tenho não, espero, espero que o senhor prepare um terreno para mim levar esse pé de amora aqui, ó. Aqui temos um pé de, de babosa, pequeno espaço. Ó. E aqui meu pé de palmeira, porém ele está meio sufocado aqui, ó. Mas a gente vai dar um jeito de arrumar um lugar melhor para ele, ó. Olha que legal aqui. Aqui também nós temos um pé de mandacaru, gente. Pra quem não conhece, isso aqui é o pé de mandacaru. Isso aqui eu trouxe. Visitei um colega. E lá eu trouxe um presente pequenininho. Então aí, ó, o tamanho que ela tá. Muito lindo mesmo, o pé de mandacaru. Isso é uma planta assim, legal, né? Ficamos por aqui, um forte abraço. E vamos que vamos, ó. Olha o sol como tá lindo aí, ó. Aqui temos um pé de Amora, muito lindo, Show, lindo. Tchau, gente. Fui. Ah, antes de eu ir, deixa eu mostrar aqui o copo de leite, ó. Que é a planta copo de leite. Em breve, ela vai nascer flores e eu estarei mostrando pra vocês. Isso aqui, eu fiz um trabalho e eu pedi pra minha esposa. Isso aqui é muito lindo. Tava tá ali sufocado debaixo da sombra e eu trouxe pra cá. Qual que é o segredo das plantas bonitas? É não deixar faltar água aí, ó aqui eu tenho a água das carpas né tem duas carpas aqui essa água eu, eu renovo ela sempre águazinha agu, legal para as plantas então aqui eu vou só jogando a água das carpas quando vai quando, quando vai finalizando eu vou eu vou completando hein? esse é o segredo água bem olha aí que maravilha água bem já cai a água da, lá de cima e já vai aguando aqui, ó. olha aqui, isso, aqui, isso aqui é da minha esposa, essa planta aqui. Não sei o nome, não. Fala aí, se vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é um pé de hora para nove. Muito bom para fazer salada. Ela, ela cresce muito e isso aqui é muito... É, dizem que substitui aqui a proteína da carne. diz que é muito legal. Então aqui nós temos... Ali eu tenho um pé maior. Aqui, ó. Ele põe uns frutos aqui, ó. Olha só aí, ó. E vamos que vamos. Fui, abraço, tchau.